Fala, fala galerinha! É isso eu sou o Norberto Caramba. e esse é mais um Elefante Literário com mais um vídeo tradicional nesse canal aqui, essa semana é a semana da tradição, <risos> que é o vídeo de revendo metas. <risos> vamos agora saber se a gente cumpriu ou não. É, vamos assistindo aqui. Eu, você lembra as suas metas? Não, uma média. <risos> Eu só ah, não lembro Deus. muito não, sinceramente. Não lembro, mas vamos ver se foram cobridos. Eu acho que não, mas... <risos> vamos, já tô jogando a real no início do vídeo. Então vamos lá. Qual foi a, a primeira meta do ano passado a gente foi em quantidade de livros. É. <risos> e nós já sabemos o que é que aconteceu. É a meta, passei da meta, deu tudo certo, mas... É a centralista. Olha... Ah! Deu certo, graças! Seguinte, eu coloquei uma meta de 50 livros, porém. Eu li, tipo, uns 35. Falei, miseravelmente, falei. Como eu falei no vídeo passado, estou preocupada? Não estou, de forma boa. Gente, é sério. Não estou. Como o passado dos outros, Ai, que íris assim. <risos> Foda-se. Agora, minha meta, minha gente. No ano passado, eu tinha botado uma meta de 30 livros e eu li, tipo, 60 e poucos livros. Você botou 40 no passado? Não, no ano retrasado pro ano passado. Ah, tá. Aí, pra esse ah. ano, eu fiz, ah, vou botar 40 livros. Só que eu tava aqui, tipo, ai, não bati minha meta. Eu acho que eu botei 60, só que eu tinha que colocar 40, sendo que eu li 50 e poucos livros, então eu abri. E a minha meta porque é um sinal o um, um sinal de nada na verdade porque aí vem o ano que vem 50 livros eu leio 12. tá para aí então, eu eu ouvi falar que eu é tô um negócio vendo. do culto porque eu não quero nem ver. comentar sobre isso aqui não. eu Ai, não lembrava Vai dar, não Vai sei o uhum. Foi assim, pô, no ano passado, no ano passado eu fiz, ai não, parei em março, não sei o que. Sendo que esse ano eu nem comecei, nem em janeiro eu escolhi nenhum livro pra ler do projeto do Culto do Puta merda. E era é fácil, é. tipo, cada mês tem tipo quatro desafios, você pode ler um livro. Puta merda. Ah, merda Tá, merda O que é que ele foi um fracasso. Eu não lembrava dessa meta, não. Passa. Próxima. Tá. Teve uma meta minha que era ler mais livros que foram presentes que eu não li. Eu não tô nem... olha. É o seguinte, eu achava que eu não tinha criado essa meta ainda e que ela ia ser uma meta para 2018. O quê? Ela tava atendendo esse tempo todo! De vida que não me tenho. E aí, me dei mal, porque eu realmente não comprei isso e nem lembrei que era uma meta e tava achando que eu tava revolucionária criando essa meta agora. <risos> e não era uma ah, antiga, é uma não... meta antiga que eu não. Enfim, mas ela vai continuar para 2018. Não comprei também. Eu tô muito boa. Eu tô, eu tô sensacional. A vida que segue. Eu tenho uma coisa a comentar sobre essa próxima meta. <risos> No caso, o que eu acabei de dizer foi o que aconteceu. ei eu tentei ler As crônicas de Nárnia, minha gente, esse ano. Eu comecei a ler, li o primeiro livro, mas são sete. Eu não tive paciência, não. Porque é uma coisa tão... Não sei, e eu pensei que era bem assim aventura. Só que era tipo de jovens, crianças. Não tive paciência. Li o primeiro livro e vendi. Na verdade, até Vendeu? pra vender, né? Quem quiser comprar, pode comprar. Eu não vou ler mais. desisti de ler As crônicas de Nardes. Né? Paciência. Ai, meu Deus. Ai, eu disse que ia ler, viu? Próxima meta foi... Ler audiobooks, não li. Nem, nem lembrava disso, gente. Desculpa, mas. A pessoa <risos> faz uma coisa. É, e não. Agora você falou principalmente. Ah, principalmente não. Se der inglês, porque eu já aproveito e já estudo aqueles. E eu peguei carona, eu fiz, ah, vou ler um livro em dia, eu vou li. Eu li só. Pensa como eu li. Ei. Meu Deus, que diabo não, que medo é esse, mas... Bicho, Meu Deus, é muito ruim. E não, peraí, é peraí. Mas, deu, mas não, mas deu certo. Se conta HQ, eu li dois quadrinhos hum. em inglês, esse ano Conta, hum. meta comprida, ah, check Conta, tudo e bem. É pro lado, de casa, pro lado de lá. Já sei, a gente faz as metas, anota uma cartolina e prega aqui. Na parede. Pra gente lembrar, porque não adianta de nada. Se você um vídeo, você não lembra o que era a meta ou que não era. <risos> e tá, e pior quando vê, tá tudo descumprido. Na verdade, não foi nem cumprido. Não. ah não, não, não tem ideia de nada. Não Ai, que. eu disse ano passado que eu queria ler um livro em inglês e um em francês. Como se não bastasse só um inglês. É, milhão. exatamente. Porque, enfim, eu, eu sinto falta de ler coisas em francês e tal, que é mais difícil realmente, mas também não. Ano passado eu falei o okay, quê? Que tinha lido autores nacionais, mas não foram tantos quantos eu gostaria. eu tinha lido tipo 19 e disse que queria ler tipo 20. Aqueles... Mas esse ano eu acho que eu lia tempo pra mim, mas, que eu li mais autores nacionais. Você é muito Pelé, sério. Você <risos> leu, Eu tipo, pego a meta 30, agora 31. Um. Aí eu <risos> tô, tipo, ah, eu quero ler 40 agora. Claro! <risos> Tem que cair uns pouquinhos. Ai. Eu não sei quantos, eu não fiz essa conta esse ano, mas eu acho que eu li autores nacionais uma quantidade boa, de... assim, eu tipo acho. assim. Eu também acho, aí é quando vê dois. <risos> Outra meta foi ler autores mais desconhecidos, eu acho que a gente manteve isso, né, querendo é é, não, porque a gente uso. não tem tanta mania de ler livros super best sellers não sei porque o tempo inteiro. Então acho que a gente manteve essa característica. É. A última meta que a gente estabeleceu hum. no vídeo do ano passado foi que ia ter um projeto de um livro chamado S. Não sei se alguém aqui acompanhou ou tava por dentro do que tava acontecendo nesse canal. E não apenas no nosso canal, que a gente fez em parceria um projeto com o Yara do Conto é. Encanto. Mas aí, né, a vida aconteceu. E aí, a, o projeto realmente aconteceu. Ele não foi finalizado, na verdade. Digamos que ele foi talvez, abandonado. Sim. Pecamos por isso? Talvez. Mas também assim, eu, não, Acontece, sabe? É, eu não, não fiquei triste. Fiquei triste porque eu podia ter que terminar, continuado, mas o livro não tava andando. Ai. Assim, a gente, não, num consenso, a gente meio que não tava com vontade de ler o livro. Não foi o que a gente esperava, vamos dizer assim, né? É, a gente esperava acho, uma coisa muito maior. E era uma coisa ah. bem boring, eu acho. <risos> eu mesmo tenho preguiça de ler o livro quatro vezes para descobrir o que, é que tinha escrito. Não. Tá ali Se quiser comprar, eu vendo. <risos> O quê? Aquele... Ele tá vendendo. eu tô aqui ó eu vendo vendendo. essa câmera eu vejo aquele não é canal o quê Volta, minha é gente é o quê foi o quê foi mais um fracasso foi. Mas nem só de, de, de sucesso vive a vida. Eu acho. Alto e baixo, Eu né? Altos embaixo é alto e, baixo, e baixo. Assim, vida que segue, sabe? Deixa aqui nos comentários pra gente saber quais foram as suas metas pra esse ano e se você cumpriu com elas ou não. Porque, né, se vocês estão no mesmo barco que a gente, vocês é. pularam pra um barco mais próspero. Eles... <risos> se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e ligar. A gente, ligar não. Ligar pra gente não. Seguir a gente nas redes sociais. Valeu. Valeu! Gente, eu tô vidamente. Ninguém ia ganhar esse prêmio. O é prêmio meu. é meu. Cris. Ai, deixa eu cair não, Depois eu como. Deixa aí. Tá Agora deixa pra mim. O quê?